Para quem me acompanha no Instagram, já deve ter visto que eu recebi essas duas caixas. Aliás, se você não me acompanha, me segue lá @vitorisui no Instagram e no Twitter. Pois bem, chegaram essas duas caixas. E aí eu queria abrir com vocês, que eu estou muito ansioso. Primeiro que eu já revelo. Essas duas caixas têm tudo a ver com PlayStation, são aparelhos PlayStation variados. Mas aí você vai me perguntar, Sui, mas por que que você pegou tantos aparelhos PlayStation?" porque eu estou preparando ó, já há uns meses umas pesquisas em relação ao console PlayStation e antes ia ser é só a história do console PlayStation em si do PlayStation 1, depois do PlayStation 2 e do PlayStation 3 no entanto, a pesquisa foi se aprofundando, se aprofundando mais e aí a gente descobre coisas muito interessantes todo mundo fala que foi a Nintendo que inventou o PlayStation aquele aparelho lá, o PlayStation separado que era uma mistura de super fábico com leitor de cd e na realidade não a sony mexe com videogame muito antes disso e aí vamos desmitificar toda essa história mas como eu falei é uma pesquisa que já tem alguns meses por isso não vai ser de hoje para amanhã que esse vídeo vai ficar pronto mas eu queria mostrar para vocês quais aparelhos vieram nessas duas caixas como que eu vou fazer vou abrir elas aqui. E vou ir mostrando os itens e colocando aqui na mesa. Mas primeiro tem que tirar elas daqui, né? Primeira caixa aberta. Então vamos lá pegar o primeiro item: PlayStation Dual Shock. Se vocês verem lá em cima, aquela caixa verde é um PlayStation do primeiro modelo. Né? Então tinha que ter um Dual Shock lembrando que isso aqui era um lote, eu peguei um lote que tinha playstations variados vamos abrir aqui para ver se tem o playstation dualshock aqui dentro, se veio uma pedra, né um controle preto da Hori já veio do jeito errado aqui, ó. é da Hori mas é licenciado ele tá bem sujo, bem sujo mesmo, aí veio um dualshock que é o que dá nome ao videogame, né? Já colocaram os fios do modo errado, né? Mas tudo bem, depois eu vou arrumar direito o cabo. Mas rapaz, esse depois fala que japonês cuida bem das coisas. Esse aqui não tá tão tão bem limpinho não. O PlayStation tá sujo e todos os papéis estão aqui não vou mostrar com tantos detalhes como faço corriqueiramente porque são bastante itens aqui Playstation Dualshock ele aparece melhor no vídeo que eu vou falar do Playstation 1 precisa muito, mais, muito de uma limpeza esse Playstation segundo item Playstation 2 FAT esse é o console de mesa mais vendido da história e, portanto foi bastante vendido aqui no Japão então ele é extremamente barato e extremamente fácil de encontrar tanto ele luz, quanto na caixa caramba ele veio um controle aqui de PlayStation 1 controle dele mesmo controle já você vê bem diferença quando <risos> em relação ao, ao controle do PlayStation 1 né que ele é mais mais pesadinho e mais anatômico também cabo de áudio de energia memory card manuais o aparelho ainda tá até embrulhado. Esse tá bonitão, hein? Olha só, sempre, geralmente, ele tá escrito 30.001, Ah, Esse aqui tá 3.000 apenas. Vocês conseguem focar aqui? Olha, ele, tá... ele é o PlayStation 3000. PlayStation 3 prateado. Bom, segundo a embalagem aqui, né? Esses PlayStation 3 Fat são bem pesados, hein? Um controle aqui: o DualShock 3. Eu tava precisando de um dele mesmo, pro meu, hein? olha que é sem fio ainda ainda veio com o cabo dele para recarregar vou usar ele porque no meu playstation 3 aqui falta um controle cabo AV manual caramba que cabo de força mais grosso olha só playstation 3 silver esse a caixa vai ficar atrás porque é grandão né vamos para o próximo playstation 3 fat black piano Caramba, o controle tá zerado, hein? Olha, a parte de trás que geralmente mostra quanto ele foi usado, ó, quase não foi, foi usado, porque tá perfeito. Isso aqui é a caixinha tá? que vem o cabo de força, é o mesmo daquele, o outro também veio e coloca o controle aqui em cima. Esse Playstation Black Piano, sinceramente, eu acho o Playstation 3 mais bonito. Todo mundo chama de George Forman, né? Porque ele queimava fácil, pelo menos aí no Brasil, né? Aqui eu não sei, ninguém me falou disso. Mas deve ser mais ou menos a mesma coisa. Mas esse aqui é bonito, hein? Bonito mesmo. Inclusive, ai, nem peguei. Veio os manuais também, tá? Nem peguei, fiquei tão emocionado. Porque realmente, esse aqui é um do videogame que eu achava muito bonito. Na loja, eu achava muito bonito. Pena que esse Black Piano deixa esses riscos aqui. Sim, é muito fácil de ter esses riscos, né? Mas mesmo assim, um dos consoles mais bonitos cansei vamos para a próxima caixa esses aí era o que tava na primeira caixa agora vamos para a segunda tô suando aqui olha que tá frio hein? outro Playstation 2 nem vou abrir porque é igual inclusive todas as descrições, tudo tem a mesma coisa esses dois aqui Playstation 3 branco Aqui ó, esse aqui é o ceramic white. Eu tenho outro ceramic White já. Vocês veem que até a imagem fica mais escura porque ele reflete a luz e fica mais escuro. O ceramic White ele não é branco, né? Porque fora do Japão foi lançado né, o Playstation 3 branco. Puta, tá pesado esse aqui. Só que esse aqui vocês veem que ele é brilhante e ele só foi lançado aqui no Japão. Ele é chamado de PlayStation 3 Ceramic White. Ele vem os cabos, os manuais e esse controle aqui que tá mais amarelo que branco. E para finalizar, vieram dois aparelhos Luzi Um é o prateado, Playstation 3 Fat prateado E o outro é um Playstation Fat uh, Black Piano E acabou! Como eu falei para vocês, eu peguei esses lotes exatamente porque eu estou fazendo um vídeo para falar com mais detalhes a história desse videogame incrível. Como eu falei para vocês, eu não vou prometer que vai ser semana que vem, ou daqui uma semana, daqui duas semanas. Exatamente pela extensão das pesquisas que a gente está realizando. E ainda tem mais coisas de Playstation vindo por aí. Exatamente para essa série de vídeos. Tem outros materiais que eu tenho comprado para contar a história desse nome icônico. PlayStation. Se você quiser ver fotos e vídeos exclusivos desses aparelhos, me segue lá no Instagram, VitorIsui, e no Twitter também. Espero que você tenha gostado desse unboxing. Eu tô suado, esses aparelhos são muito pesados. Obrigado a você que viu o vídeo até aqui e até mais. Ah, e eu sou o Isui, quase que tinha me esquecido.